A skin mais rara do novo pacote da coleção Anubis está sendo alvo de colecionadores que gostam de aplicar adesivos Isso porque essa M4, ela não é tão comum assim Na verdade, ela vai ser um pouco rara A chance de cair um item covert desse pacote é de 1 em 4 mil Então, tipo assim, é bem difícil você conseguir dropar esse M4 Com esse item custando cerca de 10 mil reais no momento Na sua condição Factory New Se torna algo, assim, desejado pelos colecionadores E alguns acabam aplicando adesivos O último craft que eu vou mostrar pra mim é o...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 o nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop temos também algo especial para todos os espectadores com um código promocional acima recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito já teve um maluco que aplicou 4 crown foil na nova M4, galera, passaram apenas 4 dias que saiu essa skin e esse cara já aplicou 20 mil reais de adesivos, sim, porque cada crown foil está custando no momento 5 mil então o cara pegou uma skin de Aproximadamente 10 mil reais no momento E transformou ela numa skin de 30 mil E ficou muito bom, cara No CS2, essa combinação vai ser fantástica O dourado que tem o Crown Foil Com o dourado da M4 Air Force Combina demais, eu gostei Sem contar que, tipo assim, lá na China E na verdade, em todo lugar do mundo, né O Crown Foil, ele é um adesivo, tipo assim, hypado, né Então é como se você estivesse ali Ostentando um adesivo caro No seu inventário de skin E no futuro, ele tem a tendência de segurar bem o valor Quando o cara quiser vender essa skin que é uma skin nova, é uma skin que não vai ser tão comum E ele colou uma arma Factor New, pelo menos O que o segundo craft mais caro no M4 Air Force até agora Errou, cara, errou Porque foi aplicado no M4 minimalware galera Esse craft que a gente tá vendo, de quatro Vox, 4 Vox, 2014 e Paper Apesar de ter ficado muito bom e tal O cara aplicou no M4 Air Force Minimal Air 0.08 Em vez de pegar uma Factor New Eu não entendi muito bem Porque o adesivo custa aproximadamente 4 mil reais então ele gastou 16 mil em adesivos, podia ter colado na M4 Arforos, mas provavelmente esse cara mesmo conseguiu ali na caixa, no pacote, talvez e aí ele falou, ah, quer saber, foda-se, vou aplicar os adesivos não fica uma combinação super, hiper mega irada, porque o adesivo é paper, né? não é holográfico, não é gold, então fica meio mega mas o próximo craft que a gente vai ver eu gostei um pouco mais porque foi com quatro adesivos gold de Krakow 2017 cara, quem tá nesse meio de adesivos gold sabe que Krakow 2017 tem os os melhores adesivos Gold e os mais caros de todo o CS. E esse craft realmente fica muito bom, principalmente no CS2, cara. O Gold da Air Force, o Gold do Sticker ficou muito irado. É um adesivo que cada um custa cerca de 3 mil. É um Pro Player que não é tão conhecido, mas os outros adesivos, tipo, de Pro Players conhecidos desse campeonato, são muito caros. Tem adesivos camp vendendo por 30, 40 mil. E ficou uma skin sensacional. Ficou uma skin bonita, cara. Agora, outros adesivos Gold foram aplicados, que foi o Mono Gold, Android 2022, né? Também rolou aí numa Air Force Factor New. E esse adesivo do Mono está custando mais ou menos dois mil reais, eu acho que ficou bom mas o CS2 pode ficar ainda melhor se esse adesivo ficar, sei lá, mais dourado um pouco, tá meio opaco esse adesivo me parece, sei lá, de qualquer forma é o único adesivo do Monazey até agora, né vai ter o adesivo dele no Major de Paris, então legal essa combinação, e eu tô hypado querendo ver adesivos holográficos de Kato 14 sendo aplicado nessa skin, quem sabe mas enquanto isso não acontece teve um craft que chamou muito a minha atenção porque foi a melhor combinação até agora que eu vi de adesivos aplicados no SM4, que são quatro adesivos holográficos do time da Godsent de Stockholm 2021 Esse adesivo eu vou falar o valor dele já já Mas pra mim, cara, ficou uma combinação Perfeita nessa skin E vai ficar muito bom também em outras skins Dessa coleção Anubis, na moral 4 GodScent rolo, os efeitos holográficos Conforme você vai indo pra um lado, pro outro da tela Ou pra cima e pra baixo, combinam demais Com o padrão de cores aí da skin Achei muito massa, cara, achei uma combinação Muito foda e pasmem Esse adesivo, apesar de ser super insano E tal, ele está custando apenas 40 reais Por isso que às vezes falam né, que dinheiro não é tudo né cara E quem tem dinheiro às vezes não tem bom gosto Às vezes vale mais a pena você fazer algo Que seja bonito e vai ser muito caro Eu achei esse craft com os 4 godscent Melhor até agora, eu acho que é difícil superar Só se alguém colar mesmo um K2014 holográfico Comenta aí embaixo qual craft você mais gostou Cara, eu tô gostando dessas skins da nova coleção Trazem um estilo diferente pra gente E eu quero ver se alguém vai aplicar Titan ou Ibuy Power nessa M4 Será que vai rolar? Vamos esperar pra ver Até o próximo vídeo, Ativa a notificação Um abraço, falou